Então, é, nesse, nesse texto ainda, professora, da, da, sobre a crítica do poder com violência, é, a gente tem a tradução do João Barrento, né, que é uma das melhores que tem, onde ele vai mostrar logo de início o poder polissêmico que tem a palavra escolhida por é né, bem. Você falou um eu pouco eu disso eu na sua explanação violência e poder, como poder. É... Com, eh, pois, quer dizer, não tenho assim muito a acrescentar, é a tradução, não é? Mas é uma palavra polissémica, é uma palavra que tem dois sentidos. Por um lado, eh, um conceito de poder como potência, não é? Por outro lado, violência. Eh, por outro lado, eu acho que aqui se esconde também eh, alguma coisa eh, que nós podemos relacionar com a vontade de poder, não é? Uma reapropriação da vontade de poder. Eh, porque é uma, uma violência que, que, se pretende, uh, que se pretende afirmar como um poder restaurador. Uh -huh. não, é? É, não é só o poder supressivo ou o poder conservador, mas é também um poder restaurador, o um poder messiânico de, de fundar uh, o direito. Uh -huh. um, não, não, sei se, não sei se teria muita coisa a acrescentar sobre isso, porque uh, é, é interessante ver como se pode subdividir o, o, o conceito de, de Gebalt, mas, no fundo, eles acabam por se tocar no mesmo, no mesmo plano, e, uhum. e como, como poder e como violência acabam por se tocar porque... Uh, é sempre sob a forma da violência que o poder emerge. Sim. É, é sempre sob essa forma. Portanto, o poder que seria uma coisa potencial não não é não interessa a Walter Benjamin, interessa o poder como vontade, como violência rasgadora, restauradora, destruidora, não é? Uhum. E, e nesse sentido nós podemos dizer que é, há uma afinidade muito grande entre os dois termos, uma afinidade interna entre os dois termos. Mas é curioso como a língua alemã tem esses dois sentidos para "gewalt", não é? É muito pois curioso. É. E não menos o fato de ele ter escolhido né, justamente essa palavra para falar disso. Porque ele também vai demonstrando né, ao longo do texto a, a relação que tem do, no direito, por exemplo. Né, o direito natural e o direito positivo. O direito. Exatamente como os dois se fazem Exatamente. né a partir dele Exatamente. Como -se poder. e a própria moral tem uma grande ligação com o moral não é Eu, Sim. O, o, direito, o direito natural é um direito que está relacionado com é, com a, a própria vida humana no seu sentido mais repressivo, não é Sim. enquanto que o outro é, é um direito fundador não é, Sim. é e, portanto, há uma relação muito íntima entre um e o outro. Uhum. Mas, eles, mas eu distingo os dois tipos de direito para poder abordar uh, precisamente o conceito de uma forma mais, mais como é que eu dizer, mais, não é pioneira que eu quero dizer, mas é mais molidora Porque aquilo que me interessa é justamente uh, chegar ao ponto de dizer qual é que é o direito que lhe interessa e quais são as formas que devem ser banidas de poder, não é? E quais são as formas que devem ser, não é, conservadas, mas restauradas. O que interessa Sim. sempre é a justiça, não é? Sim. Ali, sempre ali, a palavra que está sempre subjacente nessa, nessa dicotomia é a palavra justiça. Enquanto se o direito natural é injusto, é conservador, Sim. o outro direito divino, o direito fundador, é um direito justo. E uhum. provocado pela violência divina não é? Uhum. Pois é. é Eu fico muito, muito Até um pouco emocionada mesmo Porque é um texto fabuloso, lindo E, e difícil E é um texto é, é difícil Bastante Nesse texto também tem alguns Termos que ele vai tratar E que depois o Agamem Vai né, se debruçar sobre Que é o da vida nua é? Exatamente. Ele, fala, ele, ele demonstra o um pouco da vida nua e, daí, e depois o Agamem vai desdobrar e vai chegar no homo saco, assim. é, e a gente tem testemunhado tantos homo saco, né tanta vida nua sendo desperdiçada nos últimos tempos sei, eu, tem eu, que... acho, eu até acho que o conceito de necropolítica do Achille Mbembe vai beber muito na, neste conceito não, é? Uhum. É, não sei, não se parece parece-me. Eu não conheço o suficiente do, do conceito de necropolítica, um, mas parece-me a mim que o conceito de vida nua e o conceito de homo sácer são hoje muito mais uh, atuais do que eram talvez na altura do próprio Walter Benjamin. Ou Isso. seja, aquilo que, aquilo que o Agamben vai retirar da vida nua e do homo sácer uh, é hoje muito mais verificável, podemos dizer assim. É? Sim. Sim, por todo o lado nós vemos que cada vez mais há, há mais homossáceres em todo o lado, cada vez mais há mais pessoas desprotegidas à mercê dos outros, não é? Sim, é, e portanto o conceito de vida nua, de exercer a, a vida contra o vivo, não é? é aquilo que ele faz aquelas distinções entre exercer a vida contra o vivo exercer o vivo contra Sim. a vida, não é? Essas distinções são precisamente para tocar num aspecto que ele já intui, que é aquilo que o HMB virá mais tarde a fazer, mas que não desenvolve. Ainda não sim, desenvolve, sim. não é? Eu acho muito curioso como é que o HM pega nisso, reapropria e transforma num conceito tão forte da nossa atualidade, da nossa do nosso pensamento atual, não é? Sim, sim. É interessante porque a gente. É, imagina, talvez, não mesmo naquela época, é claro, mas a, a vida nua ela se torna muito mais presente em contextos de guerra, por exemplo. né Ali, de fato, não, não, não tem uma outra expectativa. As pessoas que estão ali estão para serem matadas. Hoje a gente não vive uma guerra, pelo menos não declarada. E não, não mas, está... temos, mas, mas temos, por todo lado, temos o exercício do poder da repressão sobre Sim. o não é sobre a vida nua. Uh, mais do que nesse tempo, nesse tempo houve um período de guerra, mas Sim. creio que não era tão evidente esse poder repressivo sobre a vida nua. Pelo menos uhum. não... o era localizado em relação, por exemplo, à condição dos judeus, não é? E uhum. que, que o próprio ben já antecipava, que era a subida do fascismo, não é? Sim. Uh, e o fascismo está muito relacionado sobre, com essa repressão sobre a vida nua. Uh, hoje em dia nós temos, mesmo nas nossas democracias, temos o conceito de vida nua muito presente, ou seja, temos os exemplos da vida nua muito Sim. presentes na nossa sociedade. Uh, e temos... E eu Por isso é que eu acho que a vida nua hoje deve ser lida também como um conceito de necropolítica, de biologia política e de necropolítica. Deve ser lido nessa articulação. Sim, também acho que mais uma vez mostra o quanto o pensamento de Benjamin ainda contribui, o quanto ele é, né, está vivo. É, sim, a atualidade é muito curiosa, a atualidade do pensamento dele, não é? É, é como se nós, eu pelo menos sinto isso quando estou a lê-lo, é, sinto que é sempre atual. Sim. Não, não é datado, o pensamento de Walter Benjamin não é datado. Uh, a emergência do fascismo toda a visão que ele tem da história uh, nada disso é datado é... por isso é que a força dele é tão grande nas Sim. universidades nos estudos, de... nos estudos das universidades não é? porque Sim. é tão presente uh, e mesmo a própria estética a própria, a própria, os próprios estudos estéticos dele uh, são ainda hoje uh, Uh, atuais, uh, penso estudos sobre o cinema estudo estudos sobre a fotografia uh, e eu penso que ainda hoje nós temos essa atualidade ao fim de 80 anos da de, de morte dele ainda estamos a ele como se fosse hoje, não é? Sim, como se ele tivesse capaz de... Fazer, o que nunca poderíamos fazer com o canto por exemplo, não poderíamos fazer com outros autores uh... é interessante a senhora falar isso professora, porque esses cânones geralmente não são questionados, não são tratados como datados, né? Exatamente. Eu já tive que ouvir, eu já tive que ouvir de alguns, né, de algumas pessoas, alguns professores dizerem que o pensamento do Walter era, era datado e eu fiquei bem chateada. Como é que você pode? dizer? Não pode. dizer isso. É, é porque não leram um bem. Acho que É porque não leram um bem. É? Pois é, uma leitura meio que se prende apenas ao, ao período histórico. né Parece que o que ele está narrando se resume apenas à ascensão do fascismo. E como se o fascismo fosse algo já superado. Exato. É? Quando, quando hoje temos tantos populismos a emergir na Europa não é e em todo o lado, é, lado, o fascismo é sempre uma sombra imanente à nossa história. Sim. E recuperado hoje em dia na Europa está a ser muito recuperado, não é? Os grupos de extrema-direita, grupos mesmo fascistas de, com a, que exibem as cruzes suásticas são grupos que estão permanentemente a aparecer. Em Portugal, eu acho que ainda não apareceram, apareceu uma extrema-direita meio tonta, mas. mas sim, meio tonta porque ainda não são, não são bem fascistas, são proto-fascistas, não é? Mas, mas na Europa toda está muito organizada, não é? Essa extrema direita ligada ao fascismo está muito bem organizada. Né? Aqui Eu no Brasil, que... a gente... aqui no Brasil a gente tem a infelicidade de termos uma proto, uma, uma extrema direita proto-fascista e que chegou ao poder e que está aqui fazendo absurdos e mais maior de... É muito dramático que vocês estão vivendo no Brasil. Ainda ontem estava a falar nisso com um amigo. É, não é possível fazermos coisas hoje com o Brasil. Já não é possível. viveu tantas possibilidades que nós tínhamos de fazer projetos culturais com o Brasil, etc. E hoje em dia, essa essa extrema direita conseguiu anular todas as conquistas que vocês tinham anteriormente. Não é? Tão recentes também, né? É, essas Sim, ainda não... que tivemos foram bem recentes e ainda assim... Exato, mas ainda não mostraram tudo o que podem. Eu acho que ainda vão mostrar mais. É, porque se o Bolsonaro continuar a ter apoio dos de, de grupos, dos de, de cidadãos como os brasileiros em maioria, ele vai ter sempre as costas mais quentes, como nós dizemos, para mostrar o seu verdadeiro poder. Não é? Sim. E, e isso é um Voltando um pouquinho ao, ao texto, né, porque se falava demais nesse sujeito, que hora ocupa o cargo máximo do país aqui, a gente vai ficar meio né, triste ou com raiva, enfim. É, Para voltar um pouco no texto, tem um outro aspecto nele que que na minha dissertação eu trabalhei, que é a questão da rememoração, uhum. que é presente também, né? e que é importante, a rememoração, a redenção, que também está muito às voltas no conceito de, de violência divina, né? lá do Benjamin. Eu lembro que, na, na época da minha escrita, eu quis fazer um tipo de possibilidade de atuação nessa violência divina, levando como exemplo o, os julgamentos pós-apartheid na África. Como a possibilidade do de... julgamento do, do pós-apartheid na África? Ah sim. ah, sim, sim, sim, Como colocar para conversar, para se... ter a possibilidade de conversa de entre o opressor e o oprimido, né? aqueles que praticaram crimes contra aqueles que sofreram? se essa não seria uma forma de fazer essa, essa rememoração e essa redenção. Não seria isso também, no seu ver, uma forma bem benjaminiana de, de remediar conflitos? Uhum. Por acaso, nunca pensei nisso, Bárbara. Obrigada por me chamar a atenção para isso, que a rememoração estivesse tão ligada ao conceito de violência divina. Mas, de facto, cada vez que há um momento restaurador, não é? É um momento que se processa por rememoração historicamente processa-se por rememoração uh, e a rememoração é, é, é seletiva, ou seja, vai vai criar algumas uh, vai selecionar aquilo que é próprio, aquilo que, que se quer, não é? Uh, uh -huh. E não não é memória. Não estamos a falar de memória, estamos a falar de rememoração, não é? Sim. provavelmente a violência divina pode ter esse aspecto de rememoração, que é selecionar só alguns momentos em que a violência se manifesta. Não sei se é nesse aspecto que a Bárbara está a pensar, uh, se tem a ver com outro aspecto da rememoração, e... Tem, uh -huh, tem um pouco no sentido de você voltar à tona não é aquele sofrimento sim, que você sim, e, sim. expor e, e de alguma forma no, no momento de reexpor -re esse, esse sofrimento ele se dissipar é? ali tem aquele momento em que ele se que ele se redime enfim sim é a remuneração esse é o objetivo dela é, é essa função da redenção não é nos uhum. acorda desperta é o despertar é? É, é, nesse sentido, sim, a violência divina tem esse sentido de, de despertar de despertar para, com, no, no combate à violência mítica, por exemplo, não é? no combate às formas da história míticas. É, uhum. Ela opõe um momento restaurador e em, e em que é, está presente a justiça, os oprimidos finalmente conseguem. É, conseguem superar os opressores, não é? Uhum. Finalmente, e nesse sentido há uma rememoração uh, por isso mesmo por haver um, uma uma uma reposição da ordem da justiça Sim. em Sim. que uh, há um, em que se dá lugar à história dos vencidos, não é? Uhum. Nesse sentido, é, posso -se pensar na rememoração. Agora são dois conceitos, o conceito de rememoração anda tão ligado uh, a um período muito posterior, uh, muito posterior da história inglesa não é? Uh, embora ele apareça, embora ela apareça na, na origem do drama barroco alemão, não é? Mas a, a, anda muito mais, muito mais ligado aos textos sobre a história. E eu, de facto, não pensei logo nessa articulação uh, com a violência divina. Eu tá mais ligado aos estudos que eu faz sobre a literatura. E sobre a história uhum. do, do livro das passagens, não é? Uhum. Sim, sim. É, você mencionou agora o Drama Barroco, e o Drama Barroco é mais um daqueles textos que você. Eu, pelo menos, a cada vez que eu me debruço a ler, eu, parece que eu saio entendendo menos do que eu achava que eu saía. <risos> é um texto é. difícil, aquele é é prefácio é inútil, não, não é? é. <risos> pois é. E aí tem o, o, o tema da alegoria. Né? E você tem um livro fantástico sobre o conceito da alegoria. E o conceito da alegoria agora tem me trazido bastante reflexão porque eu quero trabalhar na minha dissertação, de que eu estou escrevendo. E alegoria, como eu vejo ali, e se eu estiver errada, por favor, me corrija, Não, seria... Tá <risos> seria essa ruína toda, nesse né? aspecto de ruína que, que envolve a teoria da história, mas que também está presente em diversas formas, né? na literatura e, e a própria forma como ele traz a, a caveira e, e todo o drama barroco mesmo, como esse, esse momento de, de morte e tal. Eu queria saber se você vê a alegoria hoje como sendo um dos conceitos mais ricos do Walter, do Benjamin. É. No Benjamin? Contra... Sim. Uh, uh, sim, eu considero que é o mais forte. Eu, quando comecei a estudar o conceito de alegoria, achei que era um fio, um fio na obra do, do Walter Benjamin. Uhum. Uh, e foi isso que me interessou quando comecei a, a trabalhar o conceito. Uh, foi perceber que havia um fio ao longo de toda a sua obra, da história como ruína, do corpo como ruína, da, da decadência da história, não é? Uh, e eu vejo ainda muito presente essa essa concepção da alegoria no, no, no texto de Benjamin. Mesmo considero que são inultrapassáveis os estudos que ele fez em literatura sobre o Charles Baudelaire e sobre os uhum. aspectos da alegoria. Foi o que eu trabalhei mais, foi precisamente não só o drama barroco, uhum. Mas, uhum. que era a questão da alegoria como aquilo que tocava tudo o que era vivo, é? e tudo aquilo que era, uh, faço uma análise até da própria corte da, do, do teatro, do teatro alemão, tal como fez o Walter Benjamin, uh, mas sobretudo aquilo que interessa é a história, a história como ruína, aquilo que já Sim. está voltado à a, a morte, não é? a história como catástrofe. Ora, esse conceito de história como catástrofe permanece sempre ao longo de toda a obra dele isso eu acho que a alegoria é um conceito que nós nunca podemos abandonar, mesmo quando trabalhamos depois os textos a seguir. Ele está sempre presente no conceito de história, e está sempre presente na, na sua literatura, está sempre presente no próprio olhar de Benjamin, é um olhar alegórico, não é? Eu penso que é o olhar dele que é um olhar alegórico. Portanto, da maneira como ele vê, ou como ele olha as coisas, nós também podemos olhá-las uh, vendo o próprio olhar desdobrar se o olhar deles desdobrar se nesse, nesse gesto alegórico, não é? Uhum. Uh, considero que ainda é hoje um conceito muito importante para se trabalhar, uh, mas eu curiosamente não vejo muitos trabalhos sobre a alegoria, vejo muito mais trabalhos sobre o messianismo, sobre uh, o materialismo, uh, isso, muitas pessoas a trabalharem sobre o livro das passagens mas é como se tivessem alguma algum receio de tocar na alegoria porque é um conceito tão vasto e tão complicado que assusta não é? mas é um conceito... e, principalmente... e principalmente porque está numa obra <risos> muito difícil também não é? muito difícil ah. mas não está só nessa obra, está também nas obras de, da modernidade Uh, aqueles textos que foram coligidos pelo João Barrento, que são os textos sobre Baudelaire, sobre o Proust, sobre vários autores, uh, todos uhum. esses textos têm um trabalho sobre a algoria É um trabalho posterior que vai sendo feito sempre à medida que uh, ele vai avançando e a algoria também... Eu só abandono o conceito de alegoria no texto sobre a história. Esse conceito de novo, que... e se isso, como isso se adentra, como isso conversa com essa questão da. Se, se no Benjamin tem essa característica como violência também, o novo entra como algo violento. Boa pergunta. É, o novo é, é aquilo que imediatamente se auto autoabsorbe é, no Volta Benjamin, não é? Aquilo que ele diz no livro das passagens. O novo é aquilo que imediatamente se autoabsorbe, ou seja, no momento em que aparece, imediatamente deixa de o ser. É a é violência, porque é uma violência que rompe, não é? Uhum. Mas ao mesmo tempo tem um lado, que também trabalhei isso, tem um lado alegórico, ou seja, a alegoria procura sempre chocar, não é? E, portanto, o novo é alegórico nesse sentido, é aquilo que choca, mas que imediatamente se autoabsorbe. E, uhum. e, portanto, tem esse lado da violência que é o lado da, da violência alegórica, não é? Violência alegórica que é destrutiva, no sentido em que procura dar sempre lugar a outra coisa a seguir. Uhum. Portanto, há aqui uma, uma dialética que é, que é a dialética alegórica, não é? é uhum. que faz, que faz parte, precisamente, dessa substituição de uma nova ordem por outra e, e portanto, o conceito novo é um conceito que parecendo uh, anunciar alguma coisa nova, não é parecendo anunciar alguma coisa que nasce, ao mesmo tempo uh, tem uma, um, um, um lado escuro que é o seu lado algórico que é exatamente o facto de se autoanular anular enquanto tal. Tá. Não sei se não sei se isso ficou claro. É, para mim está bastante claro Isso me lembra, inclusive, lá no, nos apêndices né, Nas últimas teses que foram encontradas Da tese sobre conceito de história Quando ele vai falar dessa, que o, o novo seria, nesse caso Aquele momento pelo qual a revolução pode entrar né? E por isso Sim, a história é. não pode ser considerada como algo linear Sim, Porque a qualquer momento é... ela pode ser Se O novo está a referir só ao ponto de vista histórico não é? O novo é aquilo que irrompe, não é? aquilo que irrompe e que dá lugar a uma nova ordem histórica, não é? Esse, esse novo é sempre violento, é sempre restaurador, não é? É, é aquilo que corta a continuidade da história uhum. e instaura um novo momento histórico, uma nova ordem histórica. Nesse sentido, nós podemos até considerar que está muito presente a, a, a, a violência Nietzscheana o novo em volta de Benjamin nesse sentido, é um novo Nietzscheano. No, neste sentido, não é, não é que o Nietzsche tenha falado do conceito novo, mas no sentido da violência uhum. Nietzscheana, não é? Em que Sim. dá origem, rompe essa continuidade, essa coisa que, que é uma, uma espécie de, de linha em que parece que vai em progresso e que não acontece nada e, de repente, há um momento em que o tigre dá o salto, não é? E nasce a história contra é contrapelo. tanto vem é, esse conceito da história é contrapelo. Parece que há aqui uma pergunta. Sim. João, por favor, pode fazer. Olá. É, me veio aqui uma, uma pergunta sobre, sobre a alegoria. Também acho que você poderia trazer. Que é essa se, se a alegoria, ela estaria funcionando é, no Benjamin Day, ela, ela aprenderia algo que fragmentaria, né? que é algo que, que, que, que destruiria a, a, a, a consistência, ou o Benjamin está operando com um olhar alegórico, como você trouxe, em que ele consegue ver naquilo que apresenta uma determinada consistência a fragmentariedade mesma dele, como se há uma apreensão da, da própria destruição interna a aquilo que quer se colocar enquanto uno íntegro. É, Vai necessitar... sim, é, eu eu penso que a alegoria rompe aquilo que é o precário, que é aquilo que é o mais aparente, não, não deixa ver é, a verdadeira vida da obra ou a verdadeira vida da história, não é? é portanto, Fragmenta, fragmenta, mas a leitura do fragmento permite eh, que nós percebamos uma nova ordem durável. Essa ordem durável de, de, das coisas, a ordem eterna, como ele diz, eh, é no fragmento que ela pode ser lida. Isto é uma concessão que o Benjamin vai recuperar dos, dos pré-românticos, não é? A leitura do fragmento. Eh, e, portanto, através dessa dessa destruição da unidade, da, da, da organicidade das coisas, é possível ver aquilo que é a verdadeira vida da obra. Aliás, como ele diz na, na crítica, a distinção entre o crítico e o comentador, é, o comentador só analisa a obra de uma forma é, de uma forma linear, não é superficial, enquanto que o crítico é aquele que exerce o gesto de violência, para destruir a obra e, uh, e ter acesso à vida da obra, já liberta dos aspectos superficiais. E, portanto, o olhar alegórico é sempre um olhar, nós podemos dizer que é um olhar redentor também, porque procura redimir. Se não é redentor, é aquele olhar que procura redimir a vida da obra, porque quer destruir aquilo que falseia para atingir a verdadeira unidade da obra. Não é? Não sei se... Seria um resgate dessa, dessa unidade desde a fragmentação. Sim, não, é exatamente. O próprio fragmento é a possibilidade de leitura da obra, não é? Bárbara quer fazer mais perguntas. Professora, eu passaria o resto da minha tarde aqui conversando com você. <risos> eu não vou fazer isso com você. Só para a gente fechar, então... É... É, só, eu queria falar só uma coisa que uma das coisas que mais me encanta nesse conceito de alegoria é a forma como que Benjamin demonstra ela da possibilidade de vários e vários significados que tem nela, né? Esse sempre desdobrar-se, essa coisa que a cada a cada camada tem uma outra subjacente e, e cada uma tem seu sentido próprio e que só enriquece no final depois o conceito como todo. É uma das coisas que me deixa mais ele fala exatamente fala uma coisa que, que é uma imagem muito misteriosa que é do corpo que a revolteia sobre si próprio não é a alegoria é, é aquilo que que entra em queda essa queda sobre os corpos vivos não é Sim. E, e nesse sentido nós podemos dizer que eh, se ela reenvia sempre para outros sentidos não é reenvia sempre para outras coisas isso permite-nos também ler outras coisas, não é? Uhum. Não, não ver apenas o aspecto negativo da alegoria, mas ver a alegoria como a possibilidade de leitura de outras coisas. Como eu estava a dizer há pouco, se o crítico, por que é que ele exalta o crítico? E o crítico dá um olhar alegórico, porque o crítico permite de facto aceder à verdadeira obra de arte, não é? Sem esse olhar alegórico não era possível aceder à obra de arte. Uhum. Uhum. E, portanto, é, é essa ambiguidade própria da alegoria, que, que é uma ambiguidade, e podemos dizer que é uma ambiguidade elevada à sua enésima potência, permite-nos também ir avaliando as coisas é, à luz dos vários sentidos que elas nos trazem. Uhum. É? Sim, sim, fantástico. Não sei se, responde, Bárbara? Não se Sim, sim, sim. <risos> Sim mesmo. Então, para não lhe alugar mais ainda, eu queria só que você pudesse acrescentar um pouco, se você pudesse falar um pouco sobre mais um tema que é muito é, polêmico, digamos assim, que pelo menos é um ponto de interrogação para muita gente, é o tempo messiânico. Né, ah. O que significa esse tempo messiânico? A gente tem a leitura dos materialistas né, históricos que falam que seria o, enfim o comunismo, tem a leitura da parte mais teológica, de que seria, enfim, o reino dos céus na terra, e como a gente sabe que existe as duas dimensões dentro do pensamento de Benjamin, como é que a gente poderia formular exatamente o que significaria esse tempo messiânico? Eu acho que essa pergunta é muito, é muito difícil de ser respondida, porque o tempo messiânico é tudo aquilo que não é o tempo profano, não é? Uhum. Podemos começar por isso, não é? O tempo profano é o tempo, é o tempo medido cronologicamente, como continuidade. O tempo messiânico é o tempo que surge por instantes, por instantes dialéticos, não é? é e, portanto, nós só temos acesso ao tempo messiânico é, quando falamos de um instante messiânico. Não, e a própria história, é, segundo Ben Amin, é, seria uma irrupção da pela porta pequena, não é, pela, não é essa a mas é uma erupção uhum. uh, do, de, da, de, do tempo messiânico. Uh, e, neste sentido, quando nós, quando nós procuramos definir o que é, que é o tempo messiânico, ele parece-nos muito, parece muito difícil de ser capturado, não é? Porque ele... Ele diz respeito a uma ordem que não é conhecida. Podemos compará lo com a violência divina também. A violência divina não é conhecível, se não pelos seus efeitos. do tempo messiânico também. É claro que os marxistas falam na revolução comunista e o próprio ben -Ami faz uma pescadela de olho nas teses. Faz uma pescadela de olho ao tempo messiânico como sendo o tempo da Revolução, não é? Uh, e o tempo messiânico é exatamente o tempo da Revolução. E é um projeto que eu não consideraria teológico, embora ele, quando, quando era mais novo, quando o primeiro Benjamim uh, tinha, tinha, uma, tinha aspectos mais teológicos na sua obra, ele abandonou-os progressivamente, portanto, ele deixou isso muito cedo. E, portanto, não, nunca podemos olhar para o tempo messiânico como uma categoria biológica, mas sim como uma categoria política, uma categoria sim. política, utópico-política, um se bem utópica um no caso benjaminiano não se, não, se, não se pode aplicar muito, não é? Não. Mas é uma categoria política, é um projeto, não é? É um projeto, eu defendi isso na minha tese, que era um projeto messiânico é, que é tentar é, restaurar a história de, de, das vítimas. É, e, portanto, o tempo messiânico é aquele que permite ver a libertação, é, é, digamos, é um momento utópico, não é? Mas que nos permite é, pensar a redenção. Porque a redenção está, está exatamente na, nessa, nesse momento de irrupção do tempo messiânico. É, penso que Penso que uma, uma dificuldade maior de caracterizarmos o tempo messiânico é porque ele não tem, qualquer, não tem qualquer característica que nós possamos apreendê-la. Uma característica própria que possamos apreendê-la, não é? O tempo messiânico é algo que nos escapa sempre à nossa hum. compreensão. Hum. Mas é através de, de pensar esse projeto messiânico, como ele fala na segunda tese, de restaurar esse tempo messiânico, de restaurar essa parcela do poder messiânico, que faz com que nós possamos e que o homem possa é, aproximar-se de uma justiça mais efetiva pela história das vítimas, não é? Restaurando a história, da história das vítimas e não dos, dos opressores. É, por isso, ela está sempre do lado da revolução. Podemos dizer que o tempo messiânico é o tempo revolucionário, é o tempo da irrupção, é o tempo da violência divina, uh, mas não teológico. Eu vejo isso como um, com um caráter eminentemente político e agora está-me a faltar o, o termo. Uh, como é que se diz quando uma categoria, é, uma categoria teológica é, é, é secularizada? O tempo messiânico pode ser secularizado, pode ser uma categoria secularizada no pensamento de mim porque ele não pretende de forma alguma que ela seja teológica, não é? Sim, sim. Olha, não tenho nem como lhe agradecer por ter falado isso. <risos> Esse foi um dos meus maiores embates Tentar demonstrar o caráter estritamente pragmático Desse tempo missiônico Mas é, né? mas é pragmático ele só, vai surgir, ele só vai surgir no momento em que o próprio homem fizer a revolução Não tem uma instância divina que venha instaurar o, o próprio Derrida salienta Derri isso muito bem Nos Petras de Marcos e no Marcos Anson também é é, Fala desse projeto político e pragmático o próprio Gerardo Bensussá, que é um dos comentadores benjaminianos que foi meu mestre foi que eu tive com a tutela com ele uh, também nos seus livros fala sempre nesse caráter pragmático político do, do tempo missiano que ótimo <risos> então eu gostaria muito de lhe agradecer professora, por esse Olha, tempo essa. que nos deu, muito obrigada mesmo foi uma conversa muito, muito rica Estou muito feliz e muito honrada por ter tido aí com você. Muito obrigada. Então, beijinhos a todos. O Coloque Walter Benjamin é organizado pelos estudantes da Universidade Federal do Paraná e pelo GT História das Filosofias, com o apoio da editora da UFMG e do Nesef, do Nesef Filo e do GSPBC.